Fala, Dr. Tanuri, estou é, passando aqui para te parabenizar pela sua belíssima clínica. É, agradeço a Deus por ter você como meu amigo, uma pessoa maravilhosa que tu é. O Dr. Tanuri é uma das referências né, no, no mundo do esporte e tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente na minha chegada ao Flamengo, onde ele tem me ajudado bastante, então fico muito feliz de ter conhecido ele e mais feliz ainda pela pessoa que ele é. Eu desejo todo o sucesso do mundo a você e a sua família. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.